Vamos lá, então. Bom, introdução bonita, né? Vamos pegar ela, então, né? Para começar aqui o tutorial. Introdução em cima de três acordes. Dó sustenido menor. Si. E Lá. Ok? Como que vai ser essa primeira parte, ó? Então, ó. Mão direita vai fazer aqui, ó. Tá vendo aqui sobre dó sustenido aqui ó, eu coloquei até o si aqui também ele cabe tá então ó para cada nota aqui da mão esquerda ela vai vir nesse ritmo Tá, vamos fazer bem devagarzinho para você ver, ó. Se você não tem essa coordenação, você pode apenas tocar o baixo, tá? Ou você faz assim, né? Ou você só toca o baixo, tá, ó? Ok? Então essa é a parte do Dó Sustenido, tá? Ó. tá ó. De novo, ó. Para o acorde de Si vai ser a mesma coisa, ó. Tá? Ok? E aí, na hora do acorde de Lá, vai fazer isso aqui, ó. essa aqui é a sétima maior de Lá, tá bom? Vou fazer devagarzinho, tá? Ó, Ok. Eu vou tentar tocar toda a introdução devagar, porque às vezes é ruim, a gente faz a coisa rápida e devagar a gente apanha um pouco. Vamos lá. agora o Si Agora vamos tentar facilitar isso aqui um pouco, né? Porque para muita gente vai ser muito difícil tocar isso aqui, eu reconheço, tá bom? Então, e se a gente colocar só essas notinhas aqui, ó? Vamos lá, ó. Dó sustenido, tá? Si, Lá, ok? Ó, Dó sustenido menor, né? Senão alguém me corrige. Si e Lá, ó. Agora ficou mais fácil, né? <risos> Vamos lá, então, ó Bem devagarzinho, tá? Ó. Beleza, agora vai pro Si Mais uma vez Sobre o Dó sustenido menor, ó Sobre o Si. Agora sobre o Lá. Certo? Eu acho que ficou bem fácil agora, né? Eu vou tocar direto, pra a gente ver o que vai dar. Vocês viram que eu tô tocando com o dedo, hein? Então vocês vão conseguir, ó. Para os mais avançados. Mais uma vez. Ok. Bom, você vai baixar a cifra que está aí na descrição do vídeo, lógico, né? Para acompanhar, tá? Mi maior. Neste lugar se si com Ré Tu és real Dó sustenido menor Fá sustenido menor Você pode pôr a sétima aí Se, se sentir que cabe, tá bom? É, neste lugar aqui, né? Que eu fiz Mi Também cabe um Mi com nona, tá? Assim, tá? Neste lugar Tu és real Tá vendo? Então, ó, Mi, Si com Ré sustenido, Dó sustenido menor, tá? Já pus a sétima aqui, já emendei, Fá sustenido menor com sétima, ok? De novo, Mi, vou me entregar, é, Si com Ré sustenido totalmente, então, Dó sustenido menor, Fá sustenido menor com sétima. Agora teu toque Lá, teu toque, é, Si com Ré sustenido. Abrir os olhos é, do meu coração vai ser Sol sustenido menor, depois Dó sustenido menor. Si é difícil cantar e falar os acordes, né? Tá? Posso enxergar? <risos> Eu já me perdi também, não sei cantar direito a música, né? Ok, então vai ficar. Neste lugar, tu és rei. Eu não sei cantar a música, tá? É, vou me entregar, né? Vou fazer acordes simples aqui, né? Vou me entregar totalmente. Agora o Lá, teu toque abriu os olhos do meu coração, não sei cantar, tá? Eu posso enxergar, eu <risos> não sei cantar, músicas música sei seus tempos, os acordes, ok? Chegamos desse Mi aqui, tá? Você conhece a música, vai poder me corrigir aí onde eu errei, tá? Tô ainda tentando cantar, né? Aí vem, se eu me humilhar, Lá. Diante do teu altar, sim Sacrificar, lá Aquilo que me custar, sim Tu inclinarás, faz-te menor Os teus ouvidos, mi com sol sustenido Ao meu clamor, sim Mas vale um dia, lá No centro do teu querer, sim Que toda A vida é, lá com Dó sustenido, tá? É, depois, sem jamais te conhecer, Si com Ré sustenido, tá? Ó, vocês vão ver que eu inverto os acordes conforme me dá na telha aqui, tá? Ó, eu estou invertendo aqui, ó. Eu poderia inverter aqui, tá? Isso vai depender do som que eu quero. Essas inversões a gente trabalhar elas muito lá dentro do curso, tá bom? Então, assim, é muito importante você que quer entender melhor essa questão de inversão. Entrar no curso, ok? Vamos voltar. Mas vale um dia, no centro do teu querer, né? que toda a vida, dó, lá com Dó sustenido, é, sem jamais te conhecer, se com Ré sustenido, tu és minha fonte, a minha colheita, minha herança, tá? Eu não sei cantar essa música, tá? eu peguei ela hoje. Eu já ouvi algumas vezes, mas cantar eu não sei não. Vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Se, eu me... Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custa, Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Acho que é isso, né? Mas vale um dia No centro do teu Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Acho que é isso, né? Ok. É, depois vai vir aqui uma base que vai servir tanto para o solo quanto para essa passagem aqui, tal. Tá? Coloquei na cifra também que é quatro tempos em Fá sustenido menor, quatro tempos em mi sol sustenido quatro tempos em dó sustenido menor e quatro tempos em si tá vai ter um solo em cima dessa base e também vai ter essa passagem né antes de entrar a próxima parte da música ok depois dessa parte do solo vai vir essa parte aqui ó vai estar tá aqui né quatro tempos para cada tá e vai vir isso aqui, ó. A minha fonte, então é Fá sustenido menor, a minha fonte, Sol sustenido, é o teu amor, Dó sustenido menor, minha colheita, Si é o teu amor, Fá sustenido menor, minha herança, Sol sustenido é o teu amor, tá? Então vai ficar nisso aqui, ó. Minha herança é o teu amor Não tô com preguiça de cantar Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Aí vai ficar repetindo isso um milhão de vezes, né? Tá? Quando você tá usando esses pianos elétricos aqui não é muito legal você ficar dedilhando, tá bom? Fica aí a dica aí, né? Pra quem vai tocar essa música, tá? A gente faz umas frases, coisa e tal, mas ficar aqui, ó. Neste lugar, tu és real. Não é muito legal tocar ela assim, tá? Então, se eu fosse tocar ela aqui mais livre, ia ficar aqui, ó. Neste lugar, tu és real Tá vendo? Entenderam? Então, é quando você está usando o piano elétrico, é uma coisa mais de fazer cama, tá? Então, eu vou passar toda a música aqui, então, tá? Lendo a letra, porque eu não sei cantar a música, né? Vamos lá? Vou fazer aqui, a introdução é duas vezes, vou fazer uma vez da forma mais completa e uma vez da forma mais simples, vamos lá. Agora da forma simples, certo, aí entra aqui Mi, neste lugar, Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui agora, hein? Bom, você vai estar seguindo os acordes na tela, né? Só vou tocando os acordes aqui, tá? E vou contando os tempos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá fácil, tá vendo? É quatro tempos tudo, tá? Bom, vamos falando a letra. Neste lugar, tu és real. me entregar totalmente Eu tô no tempo, tá, ó. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender, tá? Vamos ver essa parte do meu coração aqui, ó, de novo, ó, lá, o teu toque, tá? Então tá, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, essa parte aqui, ó, um, dois, três, quatro, tá? Do meu coração, ó, sol sustenido, quatro tempos, aí vem, dó sustenido menor, dois, e o si dois, tá? Então, ó, é... Teu toque abrir os olhos ó, Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá vendo? Lá, quatro tempos Aí o restante tudo quatro tempos né? Tá, ó Ok, aí vem Se eu me humilhar Lá maior Diante do teu altar Sacrificar Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Você pode pôr aqui também uma quarta aqui de vez em quando, tá? Mas vale um dia, no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte minha colheita minha herança certo volta a música toda tá cantou tudo vem pra parte do solo tá então ó 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, certo? Só um toque, tá? É, não é porque eu facilitei a introdução que fica legal facilitar a música, tá bom? Só lembrando, tá? Você pode trocar esses acordes invertidos tirando os baixos, tá? Mas vai ficar um negócio meio tosco, entendeu? Se eu pegar aqui, ó, neste lugar, ó, tirar o, o Si com resto Ré sustenido e colocar o Si, vai dar pra tocar a música, tá? Então fica, ó, neste lugar tu és real, tá vendo? É a outra parte que tem acorde invertido aqui, deixa eu ver, se eu me humilhar diante do Teotá e sacrificar Aquilo que me custar, essa parte tu inclinarás, ó, tu inclinarás os teus ouvidos, dá pra colocar um Mi, tá? Ao é meu clamor. Só que você que tá assistindo esse tutorial, que é iniciante, se esforce para tocar esses acordes invertidos, tá bom? É, bom, a música é simples, tá? É, do ponto de vista de dedilhados, como eu já falei, né? É que quando você estuda mais, você consegue preencher, né? Tá vendo? Então, assim, você vai preencher mais. Assim, você vai preencher mais. Mas se você ainda está no começo, é meio complicado para você fazer essas frases, esses leaks, tá bom? A maioria desses leaks que eu uso aqui são matérias do meu curso, tá bom? Então, assim, se você quer se aprofundar, acessa lá, tá? Tá na descrição do vídeo. Aí você vai ver aí, seja meu aluno. Clica no link, no link, né? <risos> Entra lá para conhecer o meu trabalho, tá bom? E aí você vai poder estudar comigo e pegar essas frases, né? Isso aqui tá tudo lá, tá bom? É tudo matéria do curso, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ok? Se inscreva no canal. Fiquem com Deus.